pasmem vocês. Uma criança, uma criança nada mais, nada menos que R$ 944 reais apenas um dia em um parque. Um adulto em média R$ 1144 por dia em um parque, né? Então eu estou falando que em dinheiro eu gastaria em média é eu e a esposa, dois mil reais, dois mil e quatrocentos. Vamos lá então conhecer e como fazer para poder emitir é, resort na Disney e também. É, passagens com milhas bilhetes e tudo mais tá vamos lá então é começando fazer o conhecimento das passagens primeira coisa nós temos que emitir passagens para Orlando tá que é o MSO tá tendo uma promoção pela Latam você pode escolher a Latam a, a Delta a Copa a, a Smiles a que você tiver de melhor aí Vamos tentar pelos dois caminhos que nós temos pela Azul, já que nós vamos falar de Azul. Meu medo é o Edinho falar para minha mãe. Ai, mãe, o Leandro tá falando da Disney, que meu sonho. Não, Edinho, seu sonho era conhecer Nova York. Você já conheceu, filho. Você não vai vencer agora a Disney, não, tá? Você já conheceu, já conheceu Nova York, foi não me levou, tá? Então, pessoal, Campinas, MCO, que é Orlando, tá? Flórida. E vamos pegar para o mês é, de setembro mesmo, já que está por aqui. Vamos colocar o mês de setembro para a gente poder puxar aqui a passagem. Não está barato, tá? Então, a gente pode, quiser voltar, a gente pode voltar, ó, o preço não está legal. Agora, aqui está legal. 64 mil milhas no dia 3 do nove... É, comparado ao que eles estão cobrando 100 mil milhas e a Latam 58 64 pela Azul que as que são os aeros, os aviões são mais modernos então 64 comparado à Latam não está ruim você viajando de Azul nessa data por esse preço tá tá saindo a 1475 que foi a promoção a última 14 75 vezes 64 tá saindo quatro reais para aí, tá? Então tá um preço legal. Então, nós temos aqui o trecho de é, Azul, tá? Da de Campinas para Azul, e nós vamos fazer pela Interline também para que vocês saibam se tem alguma coisa para Interline, tá? Interline, você coloca interline.tudoazul.com.br, tá? Interline Tudoazul.com.br Então, interline de Guarulhos para M.S.O. M.C.O. Orlando. Uh, qual foi a data que eu puxei aqui? Dia 3 do 9. Então, vamos lá. 3 do 9. 3 do 9. Na Disney. A 11. Tá bom. Vou pegar 3 a... 3 a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o dia 12, vai. 12 do 9, 2023. Tá? Economy, vamos lá. Vai pro cheio já? A ah, MSO. Às vezes a azul dá esse tilt aqui. Vamos ver se tem algum voo nesse dia pela Interline, Tá? Então gravem aí as plataformas que a Azul usa, tá? Tudo Azul aplicativo que você tem, interline.tudoazul.com.br, interline.tudoazul.com.br, tá? Deixa para vocês aqui, ó. Ó, interline tudo azul, beleza? Ó, para vocês aí. Será que veio, veio não. Na interline não apareceu nada, então vamos focar no Azul Viagens, tá? Vocês vão digitar aí, ó, tudoazul.azulviagens.com.br Tudoazul.azulviagens.com.br Tá? Bem, feito isso, pelo computador é melhor que tem mais informações. Você vai clicar é, em escolher por milhas. Aqui embaixo tem reais ou milhas, tá? Ó, você vai escolher reais ou milhas. Primeiro nós encontramos uma passagem barata, 64 milhas para Orlando, tá? Se eu quiser achar Fort Lauderdale, talvez Fort Lauderdale esteja mais barato a viagem. 52 mil milhas, 54 mil milhas. Eu não faria isso, eu iria direto sem escala para Orlando. A não ser que você tenha tempo e você gostaria de fazer uma ponte para conhecer outros aeroportos, outras salas VIPs, que é um passeio para quem está viajando. Né? Então, se você quiser fazer um passeio para conhecer outros aeroportos é, deslocando de São Paulo, ou de Belo Horizonte, ou de Recife, para aeroportos que faz a escala para chegar em Orlando, também você pode. A sugestão é que pelo menos não dê uma distância de 3, 4 horas para você ficar na sala VIP tranquilo, mas não ficar o dia inteiro em sala VIP. Né? Então teríamos a opção aqui. Tá? Você vai escolher, escolher com pontos ou dinheiro a situação que você tem aí em condições com milhas. Tá? E aí, você vai escolher aqui, pessoal, é, nessa opção aqui, aeroporto, você vai primeiro escolher é, o local que você... É pacote de viagem, é hotel... O que, que você quer? Eu quero hotel, tá? E aí o hotel, ele pede é, onde que você quer esse hotel. E aí, dentro do hotel, você observa aqui nesse cantinho aqui, ó... Tem essa flechinha. Tá vendo essa flechinha? No seu notebook, tá serviços. Aqui é uma flechinha. Você vai clicar nessa flechinha vai colocar serviços se eu quisesse translado ou seja me deslocar do hotel para o parque para o aeroporto de carro e tal eu vou em translado se eu quero serviços então eu busco por serviços quando eu busco por serviços ele abre o um leque do que tem em serviços então lá em serviços eu vou encontrar chip de viagem se eu quiser emitir com milhas, um chip de viagem internacional, eu posso. Se eu quiser é, ir para um lugar que é frio, então eu adiciono aqui coloco o que eu quero. Se eu quero ir para serviços de gastronomia, restaurantes tal, eu clico em gastronomia. Se eu quero ir para natureza, aventura, jeep moto tal, Clico aqui. Eu quero fazer passeios. Eu clico embaixo. Eu quero praias. Eu clico aqui. Eu quero diversão. Eu quero Disney. Então eu coloco aqui Disney. Disney World. Olha lá. Disney Paris. Disney Flórida E eu vou colocar a data que eu quero ir para Disney World. Vamos colocar setembro. Então, se eu vou viajar dia 3 de setembro, nessa busca que nós fizemos, então eu quero começar a fazer o parque a partir do dia 4, tá? Porém, eu vou chegar na Disney no dia 3. Então, eu tenho que fazer bem feitinho para não errar, tá? Então, dia 4 parque, até que dia? Ah, eu quero só do dia 4 ao dia 8 parque, tá? Só eu e minha esposa que vai. Então, vai o Lúcio e a esposa... E vai o Marcelo com o Gabriel. E vai ser em pontos, né? Vamos deixar aqui a Azul pesquisar pra gente. Pois bem, o que aconteceu aqui agora? A Azul, ela me trouxe, me trouxe algumas sugestões. Ela me trouxe parque da Disney com milhas para um dia, para dois dias para três dias, para quatro dias. Só para você já ficar ciente, pasmem vocês, uma criança, uma criança, nada mais, nada menos que R$ 944,00 apenas um dia em um parque. Um adulto, em média, R$ 1.144,00 por dia em um parque. Né? Então eu estou falando que em dinheiro eu gastaria em média, eu e a esposa, dois mil reais, dois mil e quatrocentos. Se é você e uma criança, em média aí dois mil reais. Tá? Só para você ter uma noção de como que tá. E aí, nós vamos escolher os parques. Você tem que saber qual parque você vai. Você vai no Kingo, você vai no Epicote, você vai na All Disney World, você quer ir para o é, outro parque Universal, né? Você pode escolher onde você quiser ir. Se você tiver tempo para ir dos parques, você pode escolher com pontos, tá? Então, por exemplo, esse Animal Kindle tá 73.594 pontos no All Disney. Esses pontos equivalem a 1475. Ver a última promoção, vezes 73,594. 1085. Ou seja, eu não pago em dinheiro, mas eu pago em pontos que equivale praticamente o mesmo valor do dinheiro, tá? 1085. Então, eu poderia comprar esse parque, esse por 73. É, um dia de ingresso no Parque Temático Disney Hollywood Studios, 8:3. O Magic Kindle, 8:7. É, o Parque Temático Diz 12:4. Três dias, ó. Dois dias, 15:7. Observa aqui, ó. Que um dia é um preço e dois dias é outro preço. Só que é muito mais barato você comprar em quantidade. Observe que, ó, é, o primeiro tá, tá 73, o Magic, o Animal Kingdom, né? Depois você observa aqui, ó, que o... Cadê ele aqui? Vamos pegar aqui, ó, com, é, o temático Disney, temático Disney. ó, 124 um dia, temático de dois dias, 157. Então, quanto mais tempo é, você pegar... É, prazos de, de parque Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 dias Mais barato fica para você tá? Então se você vai ficar em um parque 5 dias O custo é diferente desse que eu falei para você tá? Então 3 dias, 215 mil pontos 4 dias, 281 mil pontos 5 dias, 295 mil pontos 6 dias no parque 304 e 7 dias no parque, 312. Se eu fizer 8 dias, 335. 9 dias, 348. 10 dias, 355 mil pontos. 355 mil pontos vezes 355 mil pontos. Equivale a 5.236 reais. Então esse parque aqui ó, equivale para uma pessoa é, 5.236